Review rápido sobre o país. É, aquele jogo. O jogo do bolinho. <música> Purple Place é um jogo feito para computador, tipo, para o Windows Vista e o Windows 7, aqueles PC que só perde os hoje em dia. E eu poderia falar muita coisa sobre ele, quem desenvolveu o jogo e tal, essas paradas tudo, só que ninguém liga para isso, então vamos direto pro jogo. Purple Place é um jogo com jogos dentro. Sim, ele é, ele é tipo o um jogo com jogos dentro. Ele contém três minigames. O primeiro é o Purple Pears. A Wikipedia fez muita questão sobre esse jogo quando basicamente ele é um jogo da memória. Sim, só isso. O jogo da memória. O segundo minigame é o Conf que é o jogo preferido de todo mundo no Purple Aces, né? Que é o jogo do bolinho. O jogo do bolinho que é basicamente aparece um bolo lá em cima, si, tem que fazer daquele jeito, ele vai pro caminhão e pronto, acabou o jogo. Simples assim, você fazer cinco bolos como o jogo mandava e você ganhou. O terceiro e último minigame é o Purple Shop, <risos> que é aquele jogo de vestir bonequinho que basicamente tinha uma lei para esse jogo, não é que você jogava de um jeito certo, só que todo mundo jogava para isso só queria vestir aquele ali em cabeça de ovo do jeito que quisesse.